Pé descalço no holocausto Eu me sentia tipo assim Longe do fim Meu coração era uma brasa Que aquecia a minha alma Pra não desistir Em meio aos sonhos que sonhei Hoje eu sei Que não são todos eles Que vão chegar ao fim No mundo que não tinha lei Eu me blindei e hoje eu sei, não vou me iludir Prefiro um equilíbrio Na zona de perigo E meio ao abismo Eu encontrei a paz Um equilíbrio Na zona de perigo E meio ao abismo Só no alto e pés no chão, perambulando pelo mundão Em meio a neblina tem uma visão, de cabeça abaixo coração Do campo de terra vai ter que aguentar, eu nasci no mundo foi pra faturar E depois de tudo vocês vão me chamar, esse tá na casa Lembra das portas que foram fechadas, eu lembro de tudo e não ligo pra nada eu acho igual fumaça. Enquanto me criticam, tô fazendo milhões. Agradeço irmãos pelas orações. Friamente calculado contra os meus vilões. Equilibrando a mente contra as más intenções. Prefiro um equilíbrio na zona de perigo. Afeto, o feto foi eficaz, se minha paz for sua guerra não posso morar em Alcatraz ao ouvir A voz não permaneci em fuga Quase perdi o equilíbrio e meu brilho virou penúria Pense o que quiser, meu caráter não é por conduta Minha lupa não oculta o que a pupila pulsa Transparência de espírito em atos contraditórios